Estivemos a ver como controlámos o Output para uh, a opção Mostrar Content e agora vamos ver o mesmo para quando a opção é Mostrar Fields. E verificamos de imediato que em relação aos Fields o controle do Views é uh, muito maior e uh, em termos de interface muita coisa se pode fazer evitando o último recurso que é o, um, o trabalho com as templates. A view que vamos observar em particular está a controlar este display, que é o das categorias, neste caso Portugal, mas qualquer uma das categorias e subcategorias, e o campo em que nos vamos centrar é o title. Qualquer destes campos, title, o autor, a data, etc., qualquer destes campos, que foi selecionado na View e que é controlado o seu display através dos Fields, é possível ser personalizado na área da configuração do Field, porque existe uma secção específica para o Style. Estamos na View que controla o Output da página que estivemos a observar e, como vêem, está a mostrar Fields e está aqui a lista dos fields que nós podemos portanto, visualizar no resultado final. Vou abrir um dos fields, neste caso o título, e reparem que o que eu vou mostrar é válido tanto para o field title como para qualquer outro dos fields aqui existentes. Para qualquer então dos fields, dizia eu, temos uma secção específica de Style Settings, que nos permite controlar a aparência deste field e de, dos fields em geral, e por outro lado temos também uma secção chamada Rewrite Results, que soa um pouco estranho, mas que vão entender a partir do momento em que fizermos e dermos um exemplo prático. Basicamente, esta secção o que permite é selecionar um ou mais campos e reescrever o resultado do output antes dele ser mostrado ao utilizador final, intercalando HTML, dando, portanto, estrutura a esse conjunto de fields, passando fields que não são links a links, etc., Relativamente à parte de styling, o styling uh, dos fields aplica-se tanto ao campo, ou seja, ao valor, uh, a imprimir, a mostrar, como à etiqueta. E podemos também ter a opção, e temos a disponível opção, de colocar tudo, ou aplicar um elemento HTML, tanto à etiqueta como à label. Neste caso, temos o field que está com o elemento uh, uh, wedding 2. Se repararem, os elementos HTML à escolha são o div, o span, os 6 addings, o P, paragraph, o strong e o hand. Uh, o que significa que são elementos que dão flexibilidade e que permitem muitos arranjos. Portanto, basta ter o div, span e os addings já para termos aqui Muitas possibilidades, inclusive é de colocar em line a etiqueta e o campo, o valor, etc. Uh, mas uh, neste caso, e podemos ver já o output, como veem, o title está uh, com um destaque maior que de qualquer outro dos elementos, porque efetivamente está a assumir um heading uh, um 2. Cá, cá, cá estamos nós, portanto, temos a views raw, temos o views field, que é o, especificamente o campo title, views field title, e temos o h2, que foi o elemento HTML uh, que nós adicionamos, neste caso, ao views field title, e uh, então o link uh, para o, o, o title, para o conteúdo em causa. Uh, ainda temos uma outra possibilidade que é a de uh, não adicionar classe uh, CSS uh, do Views. O Views, por norma, cria uma série de classes. Todas estas classes que, que, que vocês têm aqui, o Views Field e o Views Field Title, são classes, assim como o Field Content, são classes geradas uh, automaticamente pelo Views. Se queremos um output mais limpo, mais semântico, mais adequado, mais adaptado àquilo que pretendemos, o que fazemos é um, não selecionar esta opção, portanto não adicionamos as classes default do views, guardamos e podemos então comparar o output uh, diferente de uma e de outra situação. Esta era com as classes e neste momento vou Mostrar já sem classes. Portanto, aparentemente está tudo igual, portanto, a diferença vai estar em termos de markup. Se repararem temos o Views Raw, mas uh, foi criado um div em que foi retirada a classe Views Field e Views e o Field, o nome do type do field type, neste caso que era o Views Field Title, foi retirado assim como o Field Content. Nós temos aqui um markup mais uh, limpo. É claro que também ainda poderíamos, tal como uh, se pode ver aqui, adicionar as nossas classes CSS. Porque além de podermos retirar as classes de Drupal, podemos criar classes específicas de CSS para aplicar o nosso uh, conteúdo. Eu tenho sempre que gravar, portanto vamos deixar como estava o default e vamos observar ainda a outra secção, o Rewrite Results, explicando só rapidamente que depois vamos exemplificar com uma outra view. O que é isto de Rewrite Output of this field? É uh, utilizar os vários fields, e para isso vocês têm tokens que podem utilizar e combinar fields uh, de maneira a, a alterarem o output inicial. Esta é, portanto, uma das opções. Outra é transformar um campo uh, que não é link num link. E tem toda aqui a configuração possível uh, para o fazer. Outra é uh, cortar o texto, truncar, um uh, ainda o, uh, fazer o strip, o, o strip HTML tags, portanto pode ser interessante em algumas situações para evitar uh, que o HTML seja, digamos, uh, lido, porque não interessa nesse sentido. Uh, e depois ainda outras opções, portanto, remover espaços em branco ou eh, converter eh, as linhas em... Eh, fazer, portanto, a quebra de página. Para mostrar o rewrite output, criamos uma view muito simples, que está a imprimir o title, o tipo de content type, neste caso o artigo, tem ainda um link para ver o conteúdo, portanto, pode, podemos fazê-lo através do uh, título e vemos em uh, a versão full content deste título, deste artigo, bem como usando este link, portanto, é o mesmo, e temos o, o body, portanto, o conteúdo propriamente dito, a text area, bem como um campo que é o do 5-star, uh, com as estrelinhas para as pessoas poderem votar. Editando a View, em demos o nome de Override Output, uh, como veem temos o título e vamos começar por alterar o aspecto do título em Style Settings, vamos transformar o nosso título em vez de texto simples num H2, num adding 2. Aqui a ligação, como veem, é o, é o link ao conteúdo, ao conteúdo completo. E temos o texto e o vote. O que é que nós vamos querer fazer neste momento? Reparem que o título já está com um aspecto totalmente diferente. O que é que vamos querer fazer? Vamos, precisamente, alterar a ligação, que nós não queremos que o link fique nesta posição, mas que seja colocado imediatamente a seguir ao fim do, do, do resumo de texto que temos para cada um dos, dos notes. Ou seja, queremos que aqui tenha ter um ler mais. Para isso, vamos fazer o seguinte, e, e temos de ter em atenção o seguinte, uh, temos ligação e texto, que são os dois campos que vamos, uh, neste momento, trabalhar para termos esse produto, e o que acontece é que vamos querer que a ligação esteja antes do texto, para ela poder ser chamada no campo texto. Vamos ver o que é que, o que, é que de concreto vamos fazer. Como estão a ver, o texto está reduzido, comprimido, truncado a 300 caracteres e o que vamos optar por fazer é reescrever este campo. E optamos, ativamos o Rewrite Output deste field. Vamos à parte, à parte do, dos tokens que, nos, que o que fazem é mostrar os vários campos que, com que queremos trabalhar. Neste momento nós vamos fazer o output do nosso field, um espaço, e vamos pôr o link da ligação imediatamente a seguir, para que fique inline, e aqui não precisamos de um output especial, nem de markup, mas podíamos eventualmente criar e fazer aqui o próprio markup, como, como, como aqui é dito, e o main include HTML. Perfeitamente. Aplicamos, E se repararem, nós temos o link imediatamente a seguir ao texto. É isto mesmo que queremos. Mas não queremos que ele seja aqui repetido. Portanto, não faz sentido estar aqui e depois voltar a ser repetido. O que é que fazemos? O View se permite o seguinte. Em eh, ligação, que é o campo que é chamado no eh, campo texto, o que vamos fazer é, para já vamos alterar o texto... Em vez do ver, que é o default, vamos alterar o texto. E o que vamos fazer é excluir do display. Ou seja, ele não vai ser mostrado. Mas toda a configuração que tem do campo é, obviamente, utilizada mais à frente. E como podem ver, temos o ler mais. E já não temos a repetição aqui do ler mais. Para o, a parte do, do tipo, ainda podemos, em termos de Styling, aplicar por exemplo um Strong, vamos tirar a Level, e o aspecto está totalmente diferente, sem recorrermos a qualquer template, apenas o interface e as possibilidades dadas, tanto pelo ReWrite Results, como pelo Style Settings. Ora, estão a ver então o resultado, e temos então o nosso link LER MAIS, perfeitamente uh, funcional, sem qualquer trabalho, a não ser o de relacionar dois campos no REWRITE, tendo cuidado de colocar o campo que queremos chamar no campo seguinte, uh, para que ele fique disponível. E é, são estas algumas das possibilidades dadas uh, pelo Views na configuração dos Fields, uh, tanto Style Settings como Rewrite Output.